Canta, meu deusa, do peleio Aquiles, a ira tenaz, que luctuosa aos gregos, verdes no orco lançou mil fortes almas, corpos de heróis a cães e abutres, pasto, lei foi de Jove, enrixa ao discordarem, o de homens-chefe e o mirmidon divino. Olá pessoal, meu nome é Robert e esse é o segundo vídeo da série A Ilíada de Odorico Mendes, Uma Paixão pelas Palavras. Nesse episódio, vamos ler juntos a primeira Rapsódia da Ilíada, chamada Menes, ou Ira Tenaz, na tradução de Odorico Mendes, na qual Homero nos conta como surgiu a rixa entre Agamemnon, o chefe dos exércitos em Troia, e Aquiles o melhor guerreiro entre os aqueus. Se você não viu ainda a introdução a essa série, onde eu falo sobre quem foi Homero, sobre a natureza da época grega, sobre o Odorico Mendes, o nosso tradutor, e um pouco do contexto mitológico da Ilíada, dá uma olhada no primeiro vídeo. Mas espera aí. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal, clicando no sininho para ser notificado sempre que houver um vídeo novo. Bora lá, então? Canta, meu Deus, do peleio Aquiles, a ira tenaz, que, luctuosa aos gregos, verdes no orco, lançou mil fortes almas. Corpos de heróis a cães e abutres pasto. Lei foi de jove, em rixa ou discordarem, o de homem-chefe o mirmidon divino. Nomeá que os malquistasse, o que o Supremo teve em latona. Assim se inicia a Ilíada, com uma invocação à musa, ao mesmo tempo, filha da memória, Mnemózine, com Zeus e personificação do poder da memória enquanto ato, isto é, a lembrança dos feitos heróicos do passado. Muito embora Hesíodo e Homero tenham consagrado um número de nove musas, Varrão, Plutarco e Pausanias, entre outras fontes, nos informam que, originalmente, elas seriam apenas três, cultuadas no sopé do Monte Helicon com os nomes de Canção, Aoidé, Prática, Melete e memoria, meneme. Aqui, provavelmente, a música Líope, a mais velha das irmãs e associada à poesia épica. Em seguida, o poeta nos informa o assunto do poema, e especificamente desse canto, a ira tenaz de Aquiles, que em grego se diz menes. A tradução do Dorico é bem apropriada, já que menes, de etimologia debatida e desconhecida, é uma ira que, persistindo, devora o coração como diria o nosso Raimundo Correia. É uma ira que perdura no tempo, alimentada pela memória da ofensa, e por isso alguns tentaram conectá-la à raiz mnê, associada ao, grego, ao verbo grego lembrar, memorar, ou ao verbo ménon, permanecer, continuar. No comentário a essa passagem, odorico diz, abre aspas, Menin, por onde principia o poema, é ira tenaz, ira não passageira. O nosso termo desacompanhado não o verte cabalmente. Rancor é ódio encoberto, que não vai bem com a franqueza de Aquiles. Cólera é ira súbita, com amarelidão no rosto. Não indica a permanência da, pa da paixão do herói. Ressentimento, além de poder ser oculto, não exprime a constante irritação. Despeito que, de certo modo, se lhe aproxima, tendo contraído uma acepção mais usual, carece da energia do grego. Furor ou fúria, por impetuoso, não é adorável. Raiva é mais dos outros animais e pareceria dizer que estava como um cão danado. Sanha, segundo Frei Francisco de São Luís, é ira que se mostra nos gestos e nas contrações do rosto. Assim, posto que em dados casos qualquer destes vocábulos se possa aplicar a Aquiles, não o pode ser a paixão que nutriu longamente e as claras. O mais notável é que nisto falha mesmo o latim. Virgílio, devendo enunciar a ideia, criou o seu memorem يونones sobira. De sorte que a pobreza da sua língua, neste ponto, fez inventar uma expressão admirável, como são a maior parte das que se encontram neste mestre incomparável do estilo. Fecha aspas. Bom, eu não sei se eu concordo com o Odorico aqui de que ressentimento é tão inapropriado, nem se implica necessariamente uma ocultação. Uh, certamente não no português contemporâneo. De qualquer forma, é uma palavra longa, e a solução do Dorico, ainda que uma perífrase, que são proibidas em tradução, não só cabe no verso, como é bastante precisa. A rixa, por outro lado, a que Homero se refere neste prólogo, está pelo particípio erisdó, no original grego, justamente derivado do nome da deusa Eris, a discórdia. Vejam aqui, então, que as consequências daquela primeira intervenção da deusa no casamento de Tétis e Peleu como vimos no vídeo de introdução a essa série, reaparece aqui nas primeiras linhas da Ilíada e o seu eco se difunde e se alastra entre os gregos e até os deuses. Porém, lá não vinga. O causador principal dessa rixa, no prólogo, é o que o Supremo teve em Latona. O Supremo em questão só pode ser Zeus, que é o Supremo Deus uh, no Olimpo. E Latona é a deusa que hoje conhecemos melhor como Leto. Odorico usa, como fará em todo o poema, as formas latinas dos nomes dos deuses. Ok, algumas pessoas veem isso como problemático. Mas, em primeiro lugar, precisamos entender que esse era o costume até o século XIX, quando o uso dos nomes gregos dos deuses poderia causar a mesma confusão que o uso dos, la dos latinos talvez cause hoje em algumas pessoas. E isso pelo simples fato de que menos pessoas sabiam grego que latim, e, portanto, Virgílio, e não Homero, a Eneida e não a Ilíada, sempre foram muito mais conhecidos do público que dessa forma veio a se acostumar com os deuses gregos em seus nomes latinos. O outro lado dessa moeda é que os próprios gregos dificilmente objetariam contra esse sincretismo, já que os mesmos costumavam reconhecer seus deuses em divindades estrangeiras, inclusive referindo-se a eles por seus nomes locais ou utilizando denominações com os seus respectivos epítetos. Um costume que os especialistas chamam pelo nome de interpretatio graica, ou seja, a adoção de deuses estrangeiros uh, equivalentes aos deuses gregos. Assim temos um Zeus Amon, uma Persephone Cotes, um Apolo Minteu, que aparece na Ilíada, um Dioniso Sabásios, uma Artemis Bendis, etc. Inclusive, a Bendis uh, tinha o seu próprio festival em Atenas, de acordo com Platão, na República 328 e seguinte. Ou seja, não é nenhuma traição original chamar os deuses gregos pelos nomes latinos. Na verdade, a gente poderia argumentar que isso apenas coloca ênfase na pervivência da cultura grega através da romana, e desta até a nossa. O resto é picuinha entre latinistas e helenistas, o que sinceramente é uma coisa meio ridícula. É preciso lembrar que, não fosse pelas inúmeras traduções e estudos em latim dos clássicos gregos durante todo o final da Idade Média, Através da Renascença e até a metade do século XX, o conhecimento e o estudo do grego e sua literatura poderia ter tido um futuro bem diferente do atual. Aliás, uma das primeiras traduções do Homero foi para o latim, aquela do Livio Andrônico, que traduziu no século III, antes da Era Comum, a Odúcia de Homero em versos Saturnius. No século XIX era comum ter traduções de autores gregos para o latim numa primeira edição, ao invés de para as línguas vernáculas sobretudo em edições acadêmicas. A verdade é que, desde a conquista da Grécia pelos romanos, o grego e o latim sempre conviveram e coexistiram numa relação de profícua simbiose. O estudo separado dessas duas línguas, suas culturas, é algo muito recente e, sobretudo, típico dos estudos clássicos no Brasil, onde nós costumamos ter dois departamentos separados, um para latim e um para grego. Mas bora tocar o trem para frente. Os versos sete a cinquenta nos falam das causas dessa rixa, Apolo. Infenso um letal morbo, no campo ateia, o povo perecia. Só porque o rei desacatara crises, com ricos dons remir viera filha aos alados baixéis. Nas mãos o cetro e a do certeiro Apolo ínfula sacra. Ora, e aos irmãos potentes mais se humilha. Atridas, vós aqueus de fina greva, raso o muro priâmio, Assim regresso, vos deem feliz do Olimpo os moradores. Peço a minha Criseida, eis seu resgate, Reverentes a prole do tonante, Ao longe vibrador soltai minha filha, Que, aceito o preço esplêndido se acate, O sacerdote, murmuraram todos. Mas desprove Agamemnon que o doesta, E espele duro, Em cerco as naus bojudas, Não me apareças mais, quer ouses, velho, Deter-te ou retornar, Nem áureo cetro, Nem ínfula do Deus que sativalha, Nunca a libertarei, Até que envelheça, fora da pátria, Em meu palácio de Argos, A ordir me teias e a compor meu leito. Sai, não me irrites, se te queres salvo. Taciturno, tá o ancião treme e obedece. Buscas do mar fluctisonantes praias, Ao que pariu pulcri como a latona, Afastando-se em preca. Arce tenente! Ouves-me, teu, que tênedos enfreias, Crisa proteges e a divina Sila. Se de festões colguei teu santuário, se de cabras e touros coxas pingues te hei queimado, comprase me os desejos, a tiros teus, meus choros dana os paguem. Febo, a tais preces, arco e aljava cruza, do vértice do céu baixo iracundo, vem semelhante à noite, e a cada passo tinem-lhe ao ombro as frechas. Ante a frota, suspenso, a farpa do carcaz descaixa. Terrível o arco argente estala e zune. Moles, primeiramente a cães e a mulos. Depois convira a ser batacos homens. De cadáveres sempre a arder fogueiras. Bom, essa série não tem como subtítulo uma paixão pelas palavras em vão. E já nesses primeiros versos podemos ver essa paixão do Odorico pela nossa riqueza vernácula infenso morbo, ínfula sacra, tonante, longe vibrador, arci tenente, etc. As náus dos gregos são aladas, bojudas, Agamemnon não humilha, doesta. Os gregos devem voltar errabundos, isso é, errando pelo mar. Temos aqui uma linguagem que certamente não é do dia a dia, e que requer algum esforço por parte do leitor para ser entendida, mas esse esforço paga a pena pois nos leva para uma viagem através da língua portuguesa. Além disso, como já falei na introdução a essa série, essa linguagem rebuscada do Odorico reproduz a Kunstsprache, a linguarte de Homero. Errabundo, por exemplo, está traduzindo um verbo no grego palimplasdomai, que só aparece aqui na Ilíada. É o que os especialistas chamam de hapax legomenon, que em grego quer dizer dito uma única vez. Eu particularmente prefiro a palavra unicismo para traduzir Rapax Legomenon, que eu acho mais concisa e exprime a mesma ideia, e que é a que eu vou usar nessa série. Bom, se você não lê a tradução do Odorico com medo de todas essas palavras estranhas e de ter que ficar correndo no dicionário a toda hora, aliás, da mesma forma como nós que lemos grego fazemos com Homero, até ganharmos uma certa familiaridade. Bom, eu recomendo então a edição primorosa do ateliê editorial, essa aqui com um belo prefácio e notas verso-a-verso verso, feitas pelo sávio e O mais legal dessa edição é que as notas ficam no verso da página, ao lado do texto, facilitando assim a consulta. Então, aqui eu tenho o texto e aqui eu tenho todas as notas necessárias. A definição de todas as palavras do português que já esquecemos ou não conhecíamos, mas que vamos voltar a conhecer lendo Odorigo. Seguindo em frente, então, a causa da rixa nos é informada nos versos 7 a 41, a peste trazida pela cólera de Apolo contra Agamemnon. O Aristarco, um dos primeiros editores do poema, e sem dúvida o erudito de maior importância para exegese da Ilíada e da Odisseia entre os Alexandrinos, no século III antes da Era Comum, se escandalizou tanto com as palavras do rei, especialmente com as ameaças dirigidas à filha do sacerdote, a Criseida, que atetizou, isto é, considerou espúrios e indignos de Homero os versos 28 a 31. Nunca libertarei, até que envelheça fora da pátria, em meu palácio de Argos, a urdir-me teias e a compor meu leito, ou a frequentar meu leito. O grego também permite essa interpretação. Bom, algo a se notar aqui, além dessas palavras duras do Agamemnon, é que o sufixo "-eida", tanto em criseida quanto em briseida, são patronímicos no grego. Isso é, eles indicam de quem essas mulheres eram filhas assim, mais do que um nome propriamente dito, Criseida quer dizer filha de crises e Briseida, filha de Briseis. Em momento algum ficamos sabendo os verdadeiros nomes dessas personagens femininas, se é que elas tinham um. De fato, na Ilíada, apenas raramente as mulheres têm nomes próprios e quase nunca vozes. Exceções a essa regra são nobres, como Ecoba, Andrômaca e obviamente Helena que não raro vemos tecer discursos sedutores, inteligentes, e que revelam uma profunda consciência de si mesma, do seu status e do seu papel no plano de Zeus. Helena, no entanto, era uma semideusa e, depois da guerra, torna-se, junto com Menelau, uma deusa propriamente dito, com um culto bem definido e reconhecido em Esparta. A apoteose dela na peça Helena, do Eurípedes, ficou bastante famosa. Se, por um lado, a imagem de Apolo ateando peste no acampamento grego como se for um fogo é uma belíssima imagem, por outro lado, no verso Só porque o rei desacatara crises, o advérbio só hum, tira um pouco da força do grego. De fato, no original não há essa limitação dada pelo advérbio em português. Ao contrário, o verso espondaico katon tera", Porque ao crises rara ao sacerdote. Sublinha, por meio do artigo definido TON e dos dois respondeus finais o objeto sacerdote, aretera. Como se dissesse e eu Crisis ninguém menos que o sacerdote. Essa ênfase é importante porque os sacerdotes estavam, no mínimo, no mesmo nível social que os próprios reis. Nunca é demais lembrar a maneira desafiadora com que o Tiresias trata o Édipo na peça do Sófocles. Lá, muito embora o Édipo conteste de maneira igualmente dura, ele não chega a ameaçar o Tiresias com violência física, como acontecerá nos versos seguintes com o Crises. Por meio, contudo, dessa reação do Agamemnon, é que ficamos sabendo também um pouco sobre o estado mental do próprio rei, mais do que sobre o seu caráter, como costuma ser o argumento quando se fala dessa passagem, e desse personagem na Ilíada. Nós tendemos muito a nos identificar com a rebeldia de Aquiles. É preciso lembrar que estamos no último ano da guerra e que muito pouco progresso havia sido feito. Os treinos haviam se encerrado dentro dos muros de Troia e a cidade continuava inexpugnada, o que naturalmente desmoralizava os gregos, mas sobretudo os dois reis filhos de Atreu, ou Atridas, como são sempre identificados na Ilíada quando em dupla, Uh, e o Agamemnon quando inseparado, mas é mais comum chamá-lo de Atrida do que o Menelau. Além disso, fora um sacerdote, o Cáucas, que vai falar logo em seguida, que obrigara o Agamemnon, com a ajuda de Menelau e Odisseu, a sacrificar a própria filha, Ifigênia, em Aulis, para aplacar a fúria da deusa Ártemis, aliás irmã de Apolo, que retinha o vento necessário para que os barcos gregos continuassem em viagem em direção à Troia. A deusa ficar irada porque Agamemnon havia abatido uma de suas corças num bosque que ele ignorava ser sagrado a ela. Esse é outro episódio contado no poema cíclico Cípria e desenvolvido na tragédia de Eurípides, chamada Ifigênia em Aulis, justamente. Portanto, a gente pode até discordar ou desgostar do Agamemnon, mas que ele tinha motivos para detestar sacerdotes, ah, isso ele tinha. De qualquer forma, Crises não vem apenas como um sacerdote, mas também como um suplicante, rikétes, em grego. Os suplicantes tinham um estatuto especial na Grécia. Eles não deviam ser mortos ou maltratados, até porque eram protegidos pelo próprio Zeus, o qual recebia um epíteto à parte na condição de padroeiro dessas pessoas, Zeus rikétios ou Zeus dos suplicantes. Ainda assim, nem sempre na Elíada o respeito a essa norma prevalece. Assim, por exemplo, Giometes mata Dolon no canto 10 enquanto esse lhe abraça os joelhos e suplica por sua vida. No entanto, matar ou destratar pessoas nessa condição de suplicante era tido como um ato de grande impiedade, hubris em grego, normalmente punido pelos deuses. Mais grave ainda nesse caso são a humilhação e as ameaças que o Crise sofre, porque além de vir paramentado como um suplicante, com coroas às mãos, ele também, ele também traz um resgate, apoina, pela filha, ou seja, o velho sacerdote faz absolutamente tudo certinho e daí a aprovação unânime do exército. Aqui provavelmente o conselho de generais, apenas mais do que todos os soldados. Ainda assim, Agamemnon não apenas lhe nega o pedido, mas o doesta na tradução do Dorico, isto é, o insulta e humilha. E por isso, se antes incorrera na ira de Ártemis, agora irá incorrer na de Apolo. Agamemnon antes de ser um canalha, era um cara muito, muito azarado. Bom, de fato, ele descendia de uma estirpe maldita, já que o Mará, isto é, uma maldição, pairava sobre toda a casa dos Atridas. Mas isso já é uma história que eu pretendo contar em outro vídeo. O sacerdote, então, humilhado por Agamemnon, vai rezar junto do mar. E o contraste entre o seu silêncio e o ruído das ondas é mimetizado num dos versos mais belos de Homero. Taciturno, buscas do mar fluctuantes praias. A cena de rezar para os deuses à beira-mar é uma cena típica na época. Para a beira do mar também vai Aquiles chorar e imprecar pela mãe logo em seguida, e na Odisseia vemos Telêmaco fazer o mesmo. Mais importante aqui, no entanto, é que a prece de Crises segue um roteiro que se tornará uma espécie de forma poética na literatura grega mais tardia, a euché, ou prece. Ele ergue as mãos com as palmas viradas para cima e, em primeiro lugar, invoca o Deus pelos seus epítetos, como arcitenente, -se ou seja, que porta o arco, já que as flechas de Apolo eram associadas à morte rápida pela peste ou doença e pelo seu outro epíteto, sminteu, que significa, segundo Aristarco, cultuado em sminte, uma cidade na Tróide. Segundo outros comentadores, no entanto, o epíteto significaria murídio ou ratinheiro, caçador de ratos, na qualidade de Apolo como deus protetor contra os ratos, a partir de uma alegada palavra para rato na língua mísia, smintos. O sacerdote, em seguida, lista as cidades onde Apolo é cultuado. Tênedos, Crisa e Sila, e enumera os serviços e sacrifícios prestados ao Deus anteriormente, a fim de ganhar seu favor para, em seguida, enunciar seu pedido. Que os gregos paguem, com suas lágrimas, as ofensas de Agamemnon. Nos versos seguintes, vemos a resposta de Apolo, e a tradução de Eudorico ao descrever a descida do Deus ao Campo Aqueu é um dos pontos mais altos do seu trabalho, ao verter assim o grego, do vértice do céu baixo iracundo. Vem semelhante à noite, e a cada passo, tinem-lhe ao ombro as frechas. O vértice do céu é o Monte Olimpo. Apolo vem semelhante à noite, ou porque é invisível a todos, ou porque baixa é baixo com sua carruagem do Olimpo ao pôr do sol. A evolução da doença é rápida, e ataca primeiro os cachorros e depois as mulas. Ou guardas, segundo uma interpretação de Aristóteles, observando que a palavra é para mulas e guardas era a mesma. Em seguida, vêm os homens. É nesse contexto de crise e desespero que Aquiles convoca a Assembleia de Generais, como em estado por era. O teatro para Éris, a discórdia entre o rei e o chefe dos mirmidões, está armado. Homero continua: as tropas, dias nove asseteadas, décimas convida e ajunta Aquiles, inspiração da Bracinívia Juno, que seus danos morrer cuidosa via. Ele empinha o congresso velocípede, se alça e diz A escaparmos, julgo atrida, retrocedermos errabundos cabe. Peste os nossos consome, e os ceifa guerra. Ei, adivinho se ou de sonhos, Jove os envia, conjector sem cuira. Que explique a ofensa do agastado febo, se a votos e hecatombes lhe faltamos, se, para desarmar-se, olor de assados, cordeiros nos reclamas, Inédias cabras? A seu lugar tornou. De álgures mestre, No passado e presente por vir sábio, Surgiu calcas testórides Que é a Troia, Por influxos de Apolas naus guiar, Aí, concionando, exordiou prudente. Mandas-me, ó caro a Júpiter, O agravo do gran frecheiro expor, Aqui prometas, Com braço e voz cobrir-me, O féu eu temo, Do amplo reinante que domina os graios, e ao fraco, se um monarco o concebe, cose o e concentra, enquanto não sacia. Tu me assegura. Afouto, brada Aquiles, vaticina! Por Febo, a jovem grato, a quem rogas, E oráculos te ensina, nenhum Desfrute ao vivo terro aspecto, Nenhum violentas mãos te porá a caucas, Nem que seja gamémenon, que entre os arquivos De mais prestante Augusto se ufaneia. Anima-se o bom velho. Sacrifícios nem votos, pede Apolo. Em nós o ultraje, unindo vai do atrida, que é o ministro, o livramento rejeitou da filha. Nem grave a destra poupará castigos, se não reverte a jovem de olhos pretos. Sem resgate ao presente, ao pai querido, remetendo-se a Cris o mecatombe. Com isto, porventura, o Deus se aplaque. Nessa passagem, vemos os gregos identificados como graios ou como o traduz o Huios Achaion, Grazúgenas, isto é, filhos dos gregos. Outros tradutores também usam gregos para traduzir vários outros nomes no original, por ser a denominação que mais associamos com os inimigos de Troia. Homero, contudo, nunca identifica os gregos como gregos, Graikoi em grego. Para identificar os gregos em Troia, Homero lança a mão de uma série de nomes coletivos como Aqueus, ou Acaios, ou Aquivos, dependendo da tradução, que aparece 598 vezes na Ilíada, Argivos, que aparece 182 vezes, danos que aparece 138 vezes, e Panelenos e Helenos, que só aparece uma vez. Já os Troianos são normalmente identificados como Troianos, Troas, Dárdanos ou Frígios. Às vezes, por metonímia, todos os Troianos são identificados por uma única tribo, por exemplo, Teucros, ou Bom, nessa passagem que eu acabei de ler, vemos que é Aquiles que convoca a Assembleia, obviamente porque, enquanto general de um contingente, ele tinha esse privilégio. O proêmio do discurso de Aquiles inicia esse si é conciliador, mas, em resposta ao pedido de proteção de Calcas, que Calcas lhe faz, ele já lança uma primeira provocação contra Agamemnon ao dizer, nem que seja Agamemnon que, entre os arquivos, de mais prestante Augusto se ofaneia. É difícil de acreditar que Aquiles já não soubesse a solução para a peste, dado o modo como Agamemnon tratara crises. No entanto, me parece que ele prefere usar calcas para chancelar com uma autoridade sacerdotal uma medida que sabe que cairia muito mal com Agamemnon. A reação do Atrida não decepciona. Homero descreve O álgor mal se abancava, o rei soberbo. Senhor pujante, merencório ergueu-se raivas entranhas lhe entumece a fuma, cintila vista em brasa, esguelha a cáucas, tétrico senho. Desastroso vate, nunca essa boca prouve-me, o teu ponto é pregar desditas, nem palavra, nem obra tens que preste. Agora os danos, pena os pena-os febo em vingança da retida criseida, em que me inflamo, a quem pospunha, clitemnestra gentil, que esposei virgem, que não lhe cede em garbo, engenho e prendas? Pois mais convém, liberta, restituo. Sadio o anseio, não padeço o povo. Mas preparai-me um prêmio. Eu só dos gregos, dele excluído, ser não me é decente. O meu, testemunhais, me foi roubado. Começa aqui a batalha de Timé entre Agamemnon e Aquiles. Timé, moralmente traduzido por honra, mas que se refere mais ao status dentro de uma sociedade altamente estratificada como a grega, era a medida subjetiva ou objetiva de valor de um determinado indivíduo dentro dessa sociedade. Como medida subjetiva, tinha a ver sobretudo com o poder sobre e o respeito obtido de outros. E como medida objetiva, tinha a ver com as posses móveis, como escravos, cativos e gado, e imóveis, como terras, propriedades e tesouros. Aquilo que cabia a um determinado indivíduo devido ao seu status, ou timé, chamava-se em grego, geras, que muitas vezes é traduzido por privilégio, quinhão, honra, parte, etc. Essa palavra recorrerá várias vezes na discussão entre Agamemnon e Aquiles. Numa sociedade como a que vemos descrita na Ilíada, a timé, acordada a um indivíduo, é sempre descontada de outro. É um sistema de soma zero, como se diz na literatura especializada. E isso podemos ver claramente aqui nessa passagem. Ainda que todo o butim da guerra já tivesse sido distribuído, não seria, apesar disso possível, que os outros comandantes tomassem uma parte do quinhão do Geras, do Agamemnon, sem lhe diminuir a honra ou ofendê-lo. Não se trata aqui de dar ou não razão a Agamemnon, mas de pensarmos em como funcionava a dinâmica social desse grupo. Veremos em seguida que Aquiles, ameaçado com o mesmo dilema, tem uma reação pior que a do rei. Se a devolução de Criseida é inevitável, como de fato reconhecida pelo próprio Agamemnon, alguém terá que pagar, isto é, o Gueras de um outro chefe, deverá se deslocar na pirâmide social para preencher o vazio deixado pelo desfalque ao rei. Notem que, até aqui, Agamemnon ainda não falou em tirar Briseida de Aquiles. Ele apenas infere o que, para ele, e de fato para todos os outros aqueus, deveria soar natural. Isso é, deveria haver uma compensação pelo Gueras de que o rei abrir a mão. Porque assim, afinal de contas, eram como as coisas funcionavam. Ainda que as atitudes de Agamemnon possam nos parecer abusivas ou atabalhoadas, ele age como um típico rei descontente ao ser contrariado. Não se discute que as suas acusações foram exageradas ou hibridísticas. Em primeiro lugar, pelo modo como tratara crises, como já vimos. Em segundo lugar, em virtude do ressentimento contra o Cáucas por causa de Ifigênia, pelo modo como outra vez o trata diante de todos os gregos e, mais tarde, como se avorem ser o melhor dentre os aqueus, um título reivindicado pelo Aquiles. A comparação que estabelece entre Criseida e Clitemnestra, por outro lado, muito embora possa ferir nossas sensibilidades modernas, ou a do Aristarco, dificilmente seria notada por uma audiência original, já que as mulheres, assim como o gado e tesouro, eram tidas apenas como posse masculina, daí não terem nome ou serem referidas pelos nomes dos maridos. E aqui cabe uma reflexão. Será que a mentalidade masculina em relação às mulheres mudou tanto assim, de lá para cá? O que vemos na mídia normalmente são celebridades que expõem belas mulheres como se fosse um símbolo de status. Discussão nos comentários. Aquiles entende a situação delicada e, por isso, ainda insiste de maneira conciliatória. Ele diz, Vanglorioso, avidíssimo atrida, que outra paga, gueiras, Exiges dos magnânimos aquivos. Por dividir ignora onde haja espólio. Partiu-se o das cidades saqueadas. Hoje um novo sorteio é repugnante. Ao Deus concede-a. Recompensa, guerras Triple e quadruplaterás, quando o Saturnio derrocar nos outorga excelsa Troia. Vanglorioso e avidíssimo aqui, respectivamente em grego, kuduiste e pilocte anotate, não deve ser entendido como um termo de abuso. Ansiar glórias e posses era uma qualidade para a sociedade grega dos Aqueus e não um defeito. É preciso tomarmos sempre cuidado em não ler nossos valores naqueles dos personagens da Ilíada ou da sociedade para a qual ela fora composta e cantada. A argumentação de Aquiles aqui pode nos parecer razoável, mas nunca o seria para um rei. Por outro lado, a promessa de uma recompensa quando e se e Líon, como Troia também era conhecida, caísse, pode parecer muito hipotética após dez anos de tentativa em expugnar a cidade e Agamemnon não teve, depois, te, tem, depois de todo esse tempo, medo de voltar sem nenhuma recompensa. De fato, ele não se deixa iludir pelas palavras de Aquiles e retorque. Se és bravo, ódivo Aquiles, com dolo e subterfúgio não me enganes possuis tua cativa, eu perco a minha. E impões que de perdê-la me contente? Meu peito satisfaçam de igual prenda os liberais aqueus. Senão, teu prêmio, de Ulisses ou de Ajax, trarei comigo. Amargará quem for. Sobrestejamos nisto por ora. Ao pélago deitemos, negra nau bem remada, que transporte A hecatombe e Criseida, esbelta e linda. Um dos cabos, Ajax, o egrégio Ulisses, e domeneu comandia, ou tu, Pelides, tremendíssimo herói, para que Apolo nos tentes granjear com sacrifícios. O discurso de Agamemnon aqui é interessante por dois motivos. Primeiro, porque ele reafirma sua intenção em não ser logrado da honra, de honra e posses, caso tenha que abrir mão de Criseida, como o fará. E, em segundo, pelo pragmatismo de tentar encerrar a discussão ao ordenar medidas práticas a serem tomadas para que se resolva o problema. Só fala, no entanto, não abre mão de devolver a provocação de Aquiles, sobretudo ao avançar na ameaça que fizera antes. Se falava apenas de uma compensação genérica por parte de todos os aqueus em sua fala anterior, agora ele a torna mais específica, restringindo-a aqueles que eram tidos justamente como os melhores dentre os aqueus, em ordem, Aquiles, Ulisses e Ajax. Por outro lado, o seu tremendíssimo herói Ekparotatos parece devolver o avidíssimo e vanglorioso da fala anterior de Agamemnon, que certamente em sua fúria tomara por irônicas. Vejam como Homero trabalha bem o modo como mal entendidos podem surgir na comunicação entre duas pessoas, sobretudo numa discussão, e como aos poucos, palavras e ameaças vão se acumulando num crescendo que resultará na ruptura entre os dois chefes. Se Aquiles, nesse momento, tivesse se calado, a discussão teria terminado. Mas também não podemos acusá-lo de não ser um Odisseu ou um Diomedes, que, abusados pelo rei de forma semelhante, preferem o silêncio à discórdia. Aquiles é Aquiles. Ele não pode fugir disso. E ele não leva desaforo para casa, ou para o barco, nesse caso. Ele diz, Ah, como! O vilto fecha esse estrondo Aquiles vupina alma sem pejo a teus acenos, A quem marcha conflitos e emboscadas. Não vim bater os valorosos teucros, Por queixa é pessoal. corséis, nem rezes me furtaram, Nem agros destruíram, Da altriz guerreira Ftia. Entre nós muita Serra Medeia opaca e o mar sonoro. Viemos, cão protervo, Para em Troia, a Menelau e a Tila varanóda Alardeias, ingrato, e nos desprezas. Audaz, Cominas arrancar-me a escrava, a dádiva de aqueus por tantas lidas. Caia, Ilion famosa, embora o peso da guerra em mim carregue, o mais opimo que emão terás. Com pouco eu volte a bordo, sem boquejar, de choques fatigados, a fitia me recolhe os meus navios. Já que aviltas a mão que de tesouros a fome te fartava, eu te abandono. Aqui é que ele expõe a nu a razão de seu descontentamento. Seu Geras nunca é igual a de Agamemnon, e, portanto, ele prefere voltar para casa do que permanecer desonrado, Átimos no original. Desonrado, Atmos, é como Aquiles interpreta, de maneira exagerada, a meu ver, ser menos honrado do que o rei. Mas ser mais ou de igual maneira honrado pelo que vimos antes não seria possível. Aquiles não é rei, ainda que seu valor heróico e sua força seja indiscutível. Há uma reflexão aqui a ser feita sobre a relação entre poder e força física. Ainda que Agamemnon seja um rei falho em muitos sentidos, seria Aquiles um rei melhor? Força física é o único atributo desejável em um governante? Mais uma vez espero respostas nos comentários. A réplica de Aquiles põe a nu todo o individualismo típico do herói grego, para quem o mundo é pequeno demais. A ideia, por exemplo, de que a única razão para vir como aliado dos gregos à Troia seria se os troianos o tivessem ofendido pessoalmente, está em franca contradição com a aliança que ele mesmo anuiu quando se comprometeu com os juramentos de Tíndaro. Ademais, numa guerra, há outros motivos de fidelidade que o puro interesse pessoal. Veremos, alguns versos mais abaixo, como Aquiles pede a Tétis que o maior número de gregos pereça, a fim de que Agamemnon reconheça sua até. Isso é, sua loucura em desprezá-lo, revelando assim sua infinita falta de empatia pelos camaradas de combate, o que ao fim e ao cabo lhe custará muito caro, ainda que consiga o que deseja. Na verdade, Aquiles, ao se ver ameaçado de perder parte de selgueiras, reage como Agamemnon reagiu nos versos anteriores ao se ver privado de Criseida. Analisando-se com cuidado, é muito difícil dar razão a um ou a outro. Na verdade, não há nem sentido em se procurar aqui o lado certo. Antes, o que vemos é a continuidade da discórdia entre os gregos, que, como a própria peste, se alastrava e ameaçava destruí-los, engalfinhando-os numa batalha de Timé. Para o que o Nestor irá chamar atenção ao intervir, alguns versos à frente, na contenda entre os dois. Agamemnon, encurralado e desafiado publicamente por Aquiles, não tem outra saída senão retaliar. Provavelmente, vendo que tocara num ponto fraco de Aquiles, muda o tom e apela à ironia, no primeiro momento, ao passo em que torna ainda mais específica a ameaça na segunda parte de sua fala, que, agora, recai direta e unicamente sobre Aquiles. — Foge! — Agamemnon replicou-lhe. — Foge-se, é teu prazer. Que fiques, não te imploro. Honram-me outros, e em Júpiter confio. Dos reis alunos dele és quem detesto. Só respiras discórdia, as rixas pugnas, Tens valor, agradece lhe os navios recolhe os teus, os mirmidões impera, Não te demoro, esse rancor desdenho, Priva-me de griseida, febo-apolo, E minha nau espipada vou mandá-la, Atenda-ei de ir-te mesmo, eu to previno. te previno, Tomar-te, elegantíssima briseida, Sentirás em poder como te selo. E outrem, se me antepor e ombriar, trema. O discurso de Agamemnon salienta sua autoridade divina, como chancelada por Zeus, que não apenas tem os reis em sua proteção, mas que, segundo a lenda, teria dado o cetro que Agamemnon agora porta pessoalmente ao seu bisavô Pelops, filho de Tântalo, ou patriarca da casa dos Atridas. Uma nota sobre tradução aqui. Odorico faz Agamemnon chamar aqueles de aluno de Zeus, uma designação que veremos em outras passagens. Aluno aqui está na acepção primitiva de criado, nutrido por alguém, e traduz o diotrepes do grego, alimentado, criado por Zeus. No latim, alumnus significava um filho adotivo e está ligado ao verbo alo, alimentar, donde o, inco, o, o incoativo alesco, crescer. Essa mesma raiz está na origem de palavras como alimento, almo, autriz, etc. O termo, dessa forma, ainda que nos soe um pouco estranho, é uma tradução bem precisa do grego. Pois bem, a insinuação de que o verdadeiro motivo de Aquiles para voltar a Ftia seria fugir da batalha é a gota d'água para o herói. Homero, assim, nos descreve sua reação. Chameja o herói! No irsuto peito volve! Se diante o fêmur dizimbainho o estoque, e por entre os aqueus o embeba todo, ou se o furor no coração reprima. Já meia espada a cogitar sacava. Eis da alva Juno, que os escuta e preza, Por ordem palas desce. E aos mais invisa, atraso a ferra pela flava coma. Volta-se ele, espantado, e a reconhece, Pelo medonho olhar e sem demora. a que vens, ó do Egífero, progene, A assistir aos convícios de Agamemnon? Pois tudo é claro, e conto já fazê-lo, Tende acabar a vida esse orgulhoso. E a Deia, ó ali, cerulha, vim de acordo, com juno albinitente, amiga de ambos, comedir-te e amansar. Anda, em palavras, tu desabafa, a lâmina em bainha. Por esta injúria, tu predigo certo, ainda verás em triplo, insignes prêmios. Senos, pois, dócil, a paixão modera. A intervenção de Atenas aqui, e não de outro Deus, por exemplo, a própria Era, não é fortuita. Atenas é a deusa da racionalidade do plano. Não é à toa a deusa tutelar de Odisseu. Aqui também é interessante ver como aqueles é delibera antes de agir, algo não muito comum nos heróis da Ilíada ou, em, ou de heróis em geral. É uma dica que talvez aqueles não fosse tão impulsivo como normalmente o vemos. Também nos põe a pensar se já não vier a assembleia com um plano que acabará abandonando devido ao seu gênio afogueado. Um ponto importante na sua fala, que se perde na tradução do Dorico, é que a deusa diz no verso 210, deixa de discórdia, Eridos no grego. Ou seja, de fato, a héris primordial, plantada pelo pão de ouro, continua a se espalhar entre os aqueus e seus efeitos se tornam mais agudos a cada momento. Tudo isso, contudo, é sempre bom lembrarmos, fora previsto no plano de Zeus, mencionado lá no prólogo da Ilíada. O fato de Atena classificar a conduta de Agamemnon de soberba, rubris, não quer dizer que a de Aquiles também não fosse. O que a deusa faz é jogar com as palavras para convencer o herói, dando-lhe razão. E Aquiles a conhece. Cumpre, fogoso torna-lhe, é cordura. Mesmo irado curvar-me a tais preceitos. Quem se submete, os deuses mais o escutam. Logo, apesar da mão do argente, o punho, conteve. Em casa esconde o gladio horrendo, E ela, a Júpiter, Ciala e as mais deidades. Mas a fúria de Aquiles não amaina, e como a Deus aconselhar, ele continua numa invectiva que ficou célebre. Não deposto furor contra Agamemnon. Ébrio, acérrimo Aquiles vocifera, cara de perro e coração de servo, nunca te armas e a lista te abalanças, nunca assiladas os homens acompanhas, e isso te é morte. Em vasto acampamento, sim, mas vale esbulhar os que te arrostam. Cobardes reges, vorador do povo, se não tanta insolência que findara. Por este cetro juro, que, estroncado, jamais rebentará, pois, na montanha, folhas e cascas cerceou-lhe o gume, por este que os grajúgenas arvoram, do justo guarde das leis divinas, juro, atrida, é solene o juramento, suspirarão sem falta por Aquiles. Nem lhes serás de auxílio quando embarda esse homicida os vacegando então de raiva e nojo as de comerte, porque o maior dos gregos rebaixaste. Aquiles demonstra aqui grande consciência do seu valor guerreiro, ao se intitular Aristos Achaion, o melhor dos aqueus. O que Nestor lhe dirá em seguida é que não há apenas uma única grandeza, mas várias. É algo em que pensávamos acerca dessa passagem da Ilíada. Há uma série de ações que precisam se cumprir para que Troia caia, como ficamos sabendo de outras fontes, e elas são levadas a cabo por diferentes personagens, fazendo uso de diferentes habilidades, aretai em grego. Por exemplo, sabemos que sem o arco de Filoctetes, que os gregos haviam abandonado com a perna gangrenada em uma ilha, Troia não seria tomada. Da mesma forma, se o paládio, ou a imagem de madeira da deusa Atena não tivesse sido roubada por Odisseu, usando-se de sua astúcia, Troia igualmente não cairia. A rubris de Aquiles aqui, então, está em se achar insubstituível. O que até certo ponto é verdade. Assim como Troia não poderia ser tomada sem a ação de heróis como Filocetes, Diomedes, de e Néstor, ela também não poderia sê-lo sem o braço de Aquiles, que, no entanto, é apenas mais um elemento no plano de Zeus e não a solução para todos os problemas dos gregos. Tanto que Troia cairá quando ele já estiver morto. Os impropérios que dirige Agamemnon, em sua maior parte, tampouco têm fundamento nos elementos que encontramos no poema. Nunca vemos Agamemnon embriagado, nunca o vemos, da mesma forma, acobardado. Cita-se muito o fato de ele ter ameaçado ele pessoalmente tomar Briseida de Aquiles, mas, no final, ter mandado dois arautos. Bom, em primeiro lugar, se poderia argumentar que é assim que os reis, os reis agiam. Ir pessoalmente seria acordar a Aquiles, uma importância que Agamemnon, erradamente, é bom que se, que se diga também, lhe nega. Por outro lado, mesmo que tivesse tido medo de enfrentar Aquiles, quem não teria? Ter medo em frente a alguém que sabemos nos é superior não era um sinal de fraqueza para os gregos, mas de inteligência, métis. Como bem diz o poeta Arquíloco, no relativamente recente Descoberto Papiro de Oxirrinco, em que o poeta narra a fuga dos gregos ao desembarcarem na Mísia ante o ataque de Telefo, filho de Hércules, o Arquíloco diz, Se um varão, sob a compulsão de um deus, fugir, não se fala em fraqueza ou vileza. Fugimos a um golpe mortal. De fugir, a hora o foi. Não esqueçamos também que o antípoda de Aquiles, Heitor, não tem vergonha alguma de ter dar nove voltas em torno à Troia, fugindo de Aquiles, que ao final lhe abate sem nenhum esforço numa cena até mesmo anticlimática. Sua acusação de que Agamemnon nunca participa da batalha é da mesma forma descabida do ponto de vista da narrativa da Ilíada, já que no canto 11 temos o que se costuma chamar de a Aristeia, ou Mostra de Valor de Agamemnon. Onde esse luta num é momento crucial para os gregos, quando os troianos chegam às portas dos navios. Ainda, ao classificar os outros chefes como cobardes por não se insurgirem contra Agamemnon, aqueles pouco se importam em ofendê-los. Nem lhe importará, como disse agora há pouco, que morram muitos a fim de que sua rixa pessoal com o rei o leve a ceder num momento de desespero em que os gregos se veem cercados por todos os lados pelos troianos. Dessa forma, se somarmos todas as perdas e ganhos que essa rixa traz para os dois lados, iremos chegar à conclusão de que a soma final é zero para os dois, o Agamemnon e Aquiles, e negativa para os gregos. Nessa discussão, portanto, ninguém tem razão. Na verdade, é a falta de razão que os motiva e que traz consequências terríveis para todos os gregos. Paradoxalmente, é também essa rixa que, levando a retirada de Aquiles da luta, dá coragem suficiente aos troianos para Saindo de dentro das proteção das muralhas, voltarem à batalha, o que, em última análise, os leva a perder a guerra. Não há como escapar do plano de Zeus. Por fim é Agamemnon que cala, e, suprimindo sua raiva, dá chance para o discurso conciliador de Néstor. Nisto, arrojando o cetro auricravado, sentou-se. O Atrida em cólera abafava. Nestor Pílio intervende, cuja língua, doce eloquência, mais que o mel fluía, dos falantes que, Nados na alma pilos, criaram-se com ele Idades duas, decorridas, reinava na terceira Discreto e afável o discurso tece Numes eternos, ó que luto a Grécia Ó que júbilo apriam os seus filhos ilho, a nova de que assim litigam Os de mor pulso e Obedecei-me, sou velho, ó moços Tido em boa conta, com melhor que vós me dava outrora Varões nunca vi, nem vereis Quais, quais drias, da gentes regedor, Seneu e exádio, um pirito, um divo polifemo, Teseu egides a imortais parelho. Outros, como estes, não nutria a terra. Feros pugnaram, trucidando a feros, montícula centauros. Lá de Pilos, da ápia, eu vim arrogado. Conversava-os, quanto era em mim, nas lutas me exercia. Ninguém dos vivos de hoje os contrastara, atendiam, contudo, os meus conselhos, atendê-los vos praza. Ao mais estreno, tu não tomes dos nossos a sua paga, Nem de ao rei contra vir, pelides, cures. Dos eleitos que Júpiter estima, se Trígero nenhum se lhe equipara. Mãe deusa te gerou, valor te sobra. Tem ele mais poder que impere em muitos. Eu te suplico, Atrida, a fúria Maina, Cebrando para quem nesta em empresa, É baluarte escudo aos gregos todos. O discurso de Nestor basicamente resume tudo o que eu tenho falado até aqui. Aquiles é forte, Agamemnon é rei, Aduado, cada um no seu quadrado. Nestor, por outro lado, é uma figura interessante na Ilíada. Como rei de Pilos, ele vai já ancião para a Troia. Homero nos diz nessa passagem que ele reinava já sobre a terceira geração, o que se considerarmos que cada geração durava tradicionalmente cerca de 35 anos, coloca na casa dos 100 anos ou mais. Apesar disso, ainda o veremos belo e faceiro no quinto livro da Odisseia, quase dez anos depois do fim da Guerra de Troia. A sua idade, obviamente, é uma metáfora para a sua sabedoria. Um excesso de realismo, além do mais, neste mundo de heróis estaria completamente deslocado. E o tempo passa de maneira diferente para os heróis. O interessante da fala de Néstor é a ideia mítica, recorrente no pensamento grego, de que as gerações humanas se deterioram à medida que se sucedem. Não só Nestor vê a geração de heróis que antecederam a Guerra de Troia como incomparável àqueles de seus dias, como também, fora do poema, a geração de homens que formou a audiência da Ilíada se vê como inferior àquela de Troia. Um pensamento semelhante a esse aparece nos trabalhos e dias de Exíodo, onde as diferentes gerações de humanos que se sucedem são, alternadamente, umas piores que as outras. Lá, Hesíodo contrapõe a geração de ouro com a de prata e a geração dos heróis com a de ferro, que é a nossa própria. E diz que assim como Zeus destruiu a geração dos heróis, irá também destruir a geração de ferro, que é a nossa. Antes dos dois heróis desistirem da rixa, ainda trocam duas falas cheias de fardas. Homero diz, E Agamemnon contento nos falaste, reto ancião, primar quer sempre este homem, poderiu-se a roga e eu não lhe sofro. Se os imortais invicto constituíram, permitem-lhe por isso os impropérios? Fraco eu seria, e viu o atalha Aquiles. Se ainda me sujeitasse, os mais o aturem. Cesse em mim o teu domínio, eu te recuso. Digo, e na mente o grava. Ao retomardes, meu galardão, contigo nem com outrem pendência travarei. Mas não me toques ao do que encerro em leve bojo escuro. O ousa-o, que saberão como o defendo, como... Em teu sangue impuro, ensopo a lança. Agamemnon aqui fala de uma maneira semelhante que Zeus irá falar de Ares no final do livro 5. Aquiles, por outro lado, cede, mas impõe limites que, se ultrapassados, resultarão na morte de Agamemnon, o que é uma ameaça grave, pois Agamemnon era o rei. Retira-se, além disso, do campo de batalha, mas não volta imediatamente para Fitia como prometera, o que irá permitir a reconciliação entre ambos mais à frente. Temos, em seguida, uma série de cenas em que Homero descreve as ações anunciadas nas falas anteriores. Primeiro a devolução de Criseida, por fim delegada ao cauto Ulisses, ou Odisseu, que a leva num barco com 20 remadores. A distância até Crisa, para onde Odisseu a leva, era de cerca de 140 a 145 km através da costa da Troade, hoje a Turquia, contornando o Cabo Lecton até o Golfo de Fronte a Lesbos, Onde se localizavam Crisa, Lirnessos e a é assim chamada Tebas e Poplácia, ou Cilícia, que teria sido fundada por Hércules em seu primeiro ataque à Troia, segundo a mitologia, e perto de onde deveria se localizar o templo de Apolo Minteu. Homero prossegue assim: Fim da rixa, o congresso aqueu dissolvem. O herói, para seu bordo, retirou-se, a escolta e o seu menécio. Almar o atrida, Baixel deita, e Remeiros vinte elege. Conduz no embarque a nítida Criseida, mais a Hecatombe. Sob o Cautulicis fendem rápido as úmidas campinas. Com lustrações o exército, Agamemnon, expurga e na água lavadura atiram. Cabras e touros sento, a febo ao longo do inesgotável pego sacrificam. Monta ao céu pingue-cheiro envolto em fumo. Ali mesmo efeitua o chefe é argivo sua ameaça. Dous arautos chama, Tautíbio e Euríbate, expeditos servos. Ide ao Pelides e agarrai minha escrava. Aliás, mais agro transe, a força aberta. A formosa briseida eu vou tirar-lhe. E com ríspidas ordens os despede. O infrugífero mar cercando invitos, junto ao real e a capitânia Aquedo, entre os seus mirmidões na praia o acharam. Por certo não gostou de os ver Aquiles, de assombro estacam, nem tugir se atrevem ante o herói formidável, que o percebe. Salve, núncios de Jove e dos guerreiros, Sus, não vos culpo, arautos, Agamemnon volo ordenou. Vai tu, celeste aluno, vai por ela, Patroclo, e a moça levem. Aos mortais, ao rei servo, às divindades, vós mo atesteis, se for mister meu braço a desviar dos outros a vergonha. Que furor cego! Alheio do presente, o porvir não prevê, nem como os danos das naus sem risco em derredor pelegem. Da tenda, a voz do amigo, traz Pátroclo e entrega-lhes Briseida fresca e bela, que o seguiu, pesarosa, à esquadra argiva. Aquiles, aqui, cumprindo a sua promessa, não toma nenhuma atitude contra os arautos, até também porque esses gozavam de imunidade sócio-religiosa, digamos assim, estando, como os reis e os suplicantes que já vimos, sob a proteção e tutela de Zeus. Isso, contudo, não os impede de temê-lo e, por isso, esperam a sua assertiva antes de tomarem qualquer atitude. O fato de Briseida ir Ecusa, isto é, contra sua vontade, talvez indique que Aquiles ou Patroclo a tratava bem. De fato, no canto 19, entre os versos 287 e 300, Ficamos sabendo, por meio de seu lamento por Pátroclo, já morto, que Aquiles prometeram levá-la de volta para Fitia, a fim de esposá-la. Ele, após a morte do companheiro, diz, no entanto, no verso 59 do canto 19, que preferia que ela tivesse morrido no saque de Lirnestos, de modo que não sabemos se nesses versos chora pela perda de Briseida ou por sua honra ferida. Eu acredito que mais pela última opção. Aquiles se dirige à praia para invocar a mãe. Homero, assim nos descreve a cena. Só, carpindo-se, Aquiles na espumante, Beira ficou-se. O ponto azul esguarda, As palmas tende, e a boa mãe recorre. De curta vida, ó tetes, me pariste, Sequer me engrandecesse o altipotente, Mas ele não me outorga a menor glória. Em meu despeito, o soberano atrida Arrebatou-me o prêmio, e deligosa. Ficaremos sabendo no canto 9 da embaixada que Tets revelara a Aquiles a opção que tinha em vida. Ou não se juntar à guerra e morrer esquecido por todos, tendo uma vida longa e muitos filhos, ou ir à guerra e alcançar o kleos Aptiton, a glória imortal, em troca de uma vida curta, porém. Em sua conversa com a mãe, Aquiles irá recapitular todo o episódio do início desse livro, muito embora protestando a mãe, por ser uma deusa, evidentemente sabia. E uma hipotética audiência também não teria tido tempo de esquecer o recente episódio. Aristarco, por isso, e com a severidade que lhe rendeu a fama, atetizou, isto é, condenou todos os 27 versos, marcando-os também com um asterisco por entendê-los como uma repetição desnecessária. Hoje sabemos que essa é uma característica do estilo oral da época. De fato, veremos o mesmo no livro 6, no diálogo entre Glauco e Diomedes, e no livro 20, entre Enéas e Aquiles. Além do mais, a fala de Aquiles não chega a ser uma repetição exata do que se passara. Ficamos sabendo, por exemplo, do saque de Tebas e Poplácia e do rapto de Criseida por Agamemnon. Segundo o Escolho, a essa passagem, Criseida, que obviamente morava em Crises, como já ficamos sabendo pelos versos anteriores da Ilíada fora também raptada porque estava visitando Tebas durante o ataque aqueu em virtude de uma obrigação religiosa. No livro 6, vamos ficar sabendo que a mãe de Andrômaca, filha de Etion, que era o rei de Tebas, também fora lá raptada por Aquiles, mas numa, no, numa outra ocasião. Além do mais, Aquiles apresenta aqui a sua versão pessoal do ocorrido, sem as partes mais polêmicas, puxando, por assim dizer, a sardinha para o seu lado. É possível ainda que, como sugere Kirk no seu comentário, essa fosse uma versão alternativa, mais curta, para ser empregada em certas ocasiões pelo poeta, ou então fizesse parte de uma outra narrativa. Tétis o ouve e diz. Ao pé do anoso pai, lá no apo e o fundo, sentiu-lhe o pranto a veneranda ninfa. Da sal se espuma como névoa surde, com chegada ao Pelides lamentoso, com a mão fagueira consolando-o, o anima. Choras, que ânsia te aflige, nada encubras, comunica-me, filho, as penas tuas. Do íntimo, o celerípede suspira. Sabes que, tu, a Sacra Tebas, de Etion depredada, o espólio todo, arrecadou-se e, em regra, o dividimos. Teve o atrida, pulquérrima Criseida. Remira, filha, com riqueza imensa, do longe vibrador veio o ministro, as lestes naus de cobre encouraçadas. Nas mãos faz Chapolini o cetro de ouro, roga e aos dous potentados mais se abate, que, em reverência ao cargo, se receba o esplêndido resgate, áfio aprovam, menos o atrida, que o repulsa e afronta. Parte o velho indignado, e o Deus que o ama, dele a instâncias vibrou o feral contágio, de que a gente em cardumes fenecia, pestíferas as setas rechinando por todo o exército. Eminente vate, o oráculo solveu-nos, e eu primeiro, a apaziguar o nume, exorto os sócios. Furente, ergue-se o rei, minas fulmina, e não debalde, que olhos perto os gregos, em ágil nao crizeida reconduzem, cumpio os dons, e arautos, mesmo agora, do pavilhão transferem minha donzela, que os danos me doaram. Tu, que o podes, socorre o filho, ao gran tonante acende, se o já serviste com palavra e obras, hoje o depreca. A mim, no pátio alvergue, de única blasonavas que entre os deuses preservaste-o no bico do Saturnio, do, feio, do feio opróbio, quando à frente a esposa e Minerva e Netuno encadearam, mas tu, Madre, lhe acorres e o desprendes, convocas em auxílio o sentimano, que é nos céus briareu, na terra e mais robusto que o pai da honra altivo de Jove a par se teve, e de assustados, os imortais do empenho desistiram. Recorda-lhe isto, abraça-lhe os joelhos, que ajudar queira os troas, que os aquivos, até as poupas e ao mar cerrado, paguem por seu tirano e maldizê lo expirem. O amplo dominador confesse a culpa de insultar o fortíssimo dos gregos. Nessa passagem, vemos aqueles lembrar a sua mãe um favor que lhe devia Zeus. Outrora era, Possidão e Atena teriam amarrado Zeus a fim de dominá-lo, por se amotinarem aparentemente, mas os problemas com essa história são imensos. Em primeiro lugar, ela não bate com a recidente afirmação de superioridade de Zeus sobre todos os outros deuses em várias passagens da Ilíada, nem com a confirmação de Hefesto ao final deste livro mesmo de que lutar contra Zeus seria impossível. Tampouco bate com o episódio do Cabo de Ouro do livro 11 de que já falei. Muito menos ainda com o comportamento de Atena, tanto por ser a preferida de Zeus, quanto por detestar o tio, Possidão, a quem dificilmente se uniria num motim. Muito embora Zeus sempre mencione tentativas dos deuses em enganá-lo, ou talvez até enfrentá-lo, essas são sempre usadas por ele para demonstrar como seriam baldadas se efetivamente postas em ação. De fato, essa história aparece apenas aqui na Ilíada. E muito embora não haja indícios de uma interpolação, essa possibilidade não pode ser descartada. Kirk supõe que ela poderia ter sido motivada pelos versos Se já o serviste com palavras e obras, hoje o depreca. Constituindo-se numa expansão ou digressão a partir deles, que não seria nada estranha a Homero. Nessa passagem também encontramos pela primeira vez uma menção à existência de dois nomes diferentes para coisas ou seres, um divino e outro humano. Em toda a Ilíada e a Odisseia há apenas mais três casos de nomes alternativos, isto é, uma utilizada pelos deuses e outras pelos humanos, e dois casos de nomes que aparecem apenas em suas formas divinas, como vocês veem nesta tabela. Os especialistas não sabem por que isso acontece. Uma explicação oferecida por alguns é que o poeta provavelmente entendia tais seres ou coisas como tendo sido criados antes dos humanos, que, posteriormente os encontrando, teriam lhes dado outras denominações, além daqueles pelas quais já eram conhecidos pelos deuses. Homero continua descrevendo o encontro de Tétis e Aquiles. Em lágrimas a Deia, Ai, filho, como te amamentei gerado em hora infausta, Ó, oh, se de mágoa e leso a bordo fosses, urge-te aparca e, mais que todos, penas, malfadado nasceste em régios passos, em paz, nas prestes naos, teu ódio serves, que eide, ao nevoso Olimpo ir ver-se domo, quem se deleita com trovões e raios, ele e sua corte, as abas do oceano, de inocentes etíopes desdontem, a mesa logram. No dozeno dia, ao voltar à mansão de Aene a base, Revolvida a seus pés, tocá-lo espero. Nisto, sumiu-se-lhe e o deixou raivando, de o desfalcarem da mulher garbosa. A falar com que Tete se interpela Aquiles aqui é muito mais forte em grego do que em qualquer outra tradução que eu já tive a oportunidade de conferir. Ela diz, o nonemon, Literalmente, ah, meu filho! porque, ao final de contas, te criei inauspiciosamente, te tendo gerado. Essa fala parece sugerir que Tétis considera que talvez tivesse sido melhor ter deixado Aquiles morrer por exposição, como era costume entre os gregos, visto que sua vida estava destinada a ser tão curta e tão cheia de infortúnios. De fato, há pelo menos dois relatos segundo os quais Tétis havia tentado evitar os infortúnios de Aquiles, tornando-o imortal. Segundo a Argonáutica, escrita por Apolônio Rhodes no século III, antes da Era Comum, uh, no livro IV, Tétis teria uh, coberto o corpo do bebê com ambrosia, do grego ambrosia, literalmente imortalidade, enquanto queimava sua carne mortal sobre um círio. Porém, quando faltava apenas o calcanhar, Peleu a teria descoberto e interrompido o processo. Ela, furibunda, o teria abandonado e retornado à casa do pai no fundo do mar um belíssimo poema de Cavafis sobre esse episódio chamado Interrupção, em que ele fala também da tentativa falha de Metanira em imortalizar Triptolemo. O link está na descrição do vídeo. Outro relato é o do Estácio, mas já no século I da Era Comum, no poema Aquileida, que contaria a história de Aquiles, do nascimento à morte em Troia. Digo contaria porque esse poema ficou incompleto devido à morte do poeta. Mas sabemos que nessa versão, Tetis teria tentado imortalizar Aquiles mergulhando-o no rio Estige que corre no Hades, agarrando-o pelo cocanhar para submergi lo ficara, contudo, aquela pequena parte do seu corpo sem proteção, por onde, ao final, veio a ser abatido por pares. Uma outra questão problemática dessa passagem é a viagem de Zeus aos Etíopes. Os antigos já se perguntavam qual a necessidade do ponto de vista da narrativa dela, sobretudo porque Tétis acabara de insinuar, no verso 420, que iria subir imediatamente ao Olimpo, e Atena, logo após interceder na discussão de Aquiles e Agamemnon, se ala e as mais deidades, como diz o Dorico. Bom, algumas hipóteses são de que, a ah, isso daria tempo para a Criseida ser devolvida ao pai e de seu retornar de sua viagem, que, como vimos, não era exatamente numa localidade perto de Troia. Ou B, que esse período corresponderia aos 11 dias em que Aquiles maltrata o corpo de Heitor no canto 24. Ambas hipóteses são satisfatórias, no entanto. Uh, do ponto de vista da audiência, sobretudo B... É, não é, é, é pouco provável porque a distância entre os dois episódios, no canto 1 e lá no canto 24, torna essa solução problemática. A hipótese mais razoável parece ser a de que esse intervalo seria necessário para que os aqueus sentissem a falta de Aquiles e os troianos ganhassem confiança. Seja como for, enquanto Aquiles conversa com a mãe, cumpre-se a entrega de Criseida a seu pai. De Crisa, em funda barra entrava Ulisses, ferram-se as velas. No atro bojo as metem, em zarcias afrouxando o mastro arreiam. a rema portam, a âncora seguram, e atadas as rajeiras desembarcam. Pós a hecatombe do ar-sergente o febo, da sulcadora saiu Criseida. No altar o sábio Ulisses a apresenta, vira seu pai querido. Aqui mandou-me, Crises, o rei dos reis trazer-te a virgem, e esta cem rezes com que o deus mitigues, que em dores no sua sobra. Alvoroçado, o velho ao peito ansioso aperta a filha. A perfeita hecatombe então colocam em torno da ara, e os dedos já lavados pegam do salso bolo. O sacerdote, orando, eleva as palmas. Se a meus rougos de do senhor a tu que amparas, Crisa e a divina Sila, em desagravo, o campo argeu hoje me escuta. Remove a peste que devora os dânaos. Febo escutou. Completa rogativa, esparso o farro, A vítima o pescoço, vergam atrás, E degolada esfolam. Cerces as coxas no redenho em voltas, Cobrem nas vivas postas, autostalas, Crises na lenha, tinto baco asperge. Quinco e dentado espeto lhe sustinha cada servente. Provam-se as frissuras, já combustas as coxas em tassalhos, a mais carne enroscada a são peritos. E a obra é feita. Apronta-se o convívio, ninguém do seu quinhão queixar se pôde. Exausta sede a fome das crateras, croadas, almovinhos moços vertem, cada qual, auspicando, os copos liba. Por captar em favor o dia inteiro, jovem dan, jovens danos entoam lê do peã, e seus cantos o Deus regozijavam. Nessa passagem há duas cenas tidas como desinteressantes para as audiências modernas a que narra os detalhes da navegação e o atraque das naus e a do sacrifício propiciatório em que crises remove a maldição dos gregos. Muito embora quem estiver em dia com o seu Camões aí não vai encontrar muitas dificuldades na tradução do Dorico. O Eric Havelock, em um livro muito importante, traduzido para o português com o nome de Prefácio a Platão, aventa a hipótese de que Homero, na ausência de uma cultura escrita, servia como uma espécie de enciclopédia oral para os gregos, isto é, ao ouvir Homero, eles não apenas se deleitavam e se divertiam, mas também aprendiam detalhes sobre navegação, sobre práticas rituais, sobre a arte da guerra e as suas morais, etc. Algumas práticas, obviamente com a, com a evolução da civilização grega, acabaram ficando fossilizadas no poema, como, por exemplo, o uso do bronze nas armas o modo de construir os navios e de os navegar, etc., ao passo que outros ainda eram seguidos pelos gregos de maneira bastante semelhante, como no caso dos sacrifícios. A cena do sacrifício é uma cena típica, como dizem os homeristas, e ela irá recorrer várias vezes e quase que da mesma forma, tanto na Ilíada quanto na Odisseia. O sacrifício grego quase sempre envolvia o consumo dos animais sacrificados, exceto pelos ossos, que eram cobertos pela banha, numa espécie de sanduíche, e separados e queimados para os deuses. Exíodo nos dá a etiologia dessa prática nos trabalhos e dias e arremete ao sacrifício primordial executado por Prometeu quando se separavam homens e deuses imortais em Dodona. É uma passagem central para se entender a concepção grega dos deuses e eu recomendo com muita ênfase essa leitura do Exído como leitura suplementar. Eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo para ela. O Peã que os homens cantam, por outro lado, ao final do dia, era um hino para Apolo, normalmente entoado em situações de doença, peste ou guerra. Pai Wan, que se tornou Peã mais tarde, era um antigo deus da cura, depois absorvido no culto de Apolo. No retorno ao acampamento, no dia seguinte, os aqueus encontram Aquiles já recolhido à sua tenda e apartado do combate. Homero diz, cedendo o sol à treva, o pé repousam do amarrado navio, e assim que alveja, a aurora de de rosa, o porto larga. Ereto mastro, pandas br brancas velas, a brisa enfuna funa que o certeiro Apolo bafeja e a ressoar cerulha vaga, do buco em derredor cortava a quilha, o páramo salobre. No abordarem o arraial dos aqueus, varado em seco, sobre longos roleões o Bruno Casco, por tendas e outras naus se repartiram sempre enfadado nos baixéis o ardente generoso pelides na assembleia de heróis não comparece ou nas batalhas de ócio porém seu coração ralado ao mesmo alarma e pela guerra brame essa passagem, como a imediata menção ao duodécimo dia do verso seguinte, nos informa de maneira muito elegante que entre a partida e o retorno da expedição de Odisseu, até o momento em que Tétis resolve interceder por seu filho, haviam se, pass se passado 11 dias. Períodos de 11 dias são comuns em Homero. No canto 23, por exemplo, Aquiles maltrata por 11 dias o corpo de Heitor e depois de Cela de Primo há uma trégua de mais 11 dias. Períodos de 11 dias, isso é que se encerram no duodécimo, porque os gregos sempre contavam o intervalo inclusivamente, são convenientes também porque cabem dentro do metro. De fato, a palavra duodécimo, duodécatei, com sua sequência de curta, longa, curta, curta, longa, cabe facilmente entre dois dátilos. Outros inter intervalos também metricamente apropriados seriam rendecatei, oito dias terminados no nono, rendecatei, e Decatéi, nove, terminando no décimo, decatéi E, de fato, eles também são bastante comuns no poema. Da terra, então, nos movemos para o Olimpo, para testemunhar a rápida visita de Tétis e o primeiro convívio entre os deuses. Ao duodécimo dia a casa etérea, em Testa Jove os numes se encaminham. Dos mares Tétis, sem que ouvir o filho, surgindo matutina Alice Alteia. Semoto encontra o providente padre, no fastígio do Olimpo comioso, Para, da sestra, prende-lhe os joelhos, da destra o mento afaga, e assim lhe implora. Se entre mortais, Senhor, te fui profícua, por dito e ação preenche-me este voto. Orna, meu filho, a vida, já que é breve. Que o Rei possante o assoberbou de insultos e retém-lhe o só prêmio. Glorifica-o, ó Pai Celeste, aos frígios da vitória, até que de honra os danos o acumulem. O anuviador calou-se. E ela mais insta. Pois que receias, ou concede, ou nega, Que a deusa ínfima sou, prove-se agora. Doímos, gêmeo tonante, é mal que incites A com seus ralhos molestar-me, Juno, que, Assídua em me atordir perante os numes, Desses troianos parcial me acusa. Vai, ela não te enxergue, a mim o tomo. Do certíssimo a cena entre as deidades, selo a minha promessa irrevogável. Então franze a cerúlea sobrancelhas, da cabeça imortal sacode a coma e estremece abalado o imenso Olimpo. A cena da súplica de Tets a Zeus tornou-se célebre. Todas as ações da deusa são calculadas. O gesto de agarrar os joelhos, guna em grego, e tocar o queixo é uma posição ritual que implica súplica, como já vimos. O pedido de Tétis a Zeus é curto e direto. Aqui, ademais, destaca-se pela ausência, a referência ao episódio de Briareu lembrado por Aquiles quando do encontro com a sua mãe. Tétis não o menciona como instada por Aquiles, mas prefere uma linguagem mais vaga. Se si, entre os mortais, senhor, te fui profícua, por dita e ação preenche-me este voto. O silêncio de Zeus é dramático e longo, mas Tétis, ao invés de desistir, mantém firme sua pegada nos joelhos de Zeus que... Temendo que Eros descubra, finalmente conhece com a sua noção, um movimento ritual irreversível de aceder com a sua cabeça. Sua pressa em desfazer-se da deusa é, no entanto, vã, porque era, como um daimon guardião, o está sempre espiando e, de fato, mal se assenta para o convívio Zeus, para sua grande irritação, é por ela interpelado. Vejamos. Obtido o fim, do éter puro, Tétis pula o mar, e o Saturno e a régia passa. Nenhum dos deuses o esperou sentado. Vão respeitoso cortejá-lo todos. Ele entronou-se, e Juno, que aventara, da Nereida argentípede o segredo, assaltando -o invectiva. Quem, doloso, fora de mim se colunhou contigo? Sempre agradam-te ajustes clandestinos. Nunca um só pensamento me descobres. E o Rei Supremo. Impenetrar não cuides, arcanos meus, esposa embora sejas. Penosos te serão. Nem Deus, nem homem, quanto ouvir devas, me ouvirá primeiro. Mas o que a parte no ânimo concebo, não mo perguntes, nem mo inquiras, Juno. Augusta uma contesta. Que proferes? Jamais pergunto nem te inquiro nada. Até o sabor tranquilo deliberas. Mas temo te seduza, ó cruz Saturnio, a branca filha do marinho velho. Madurgou-te, abraçando-te os joelhos, e suspeito, anuístia que ante a frota, sucumbam, dana os por amor de Aquiles. Redargui que as nuvens amontoa. Ruim, maliciosa, eu não te escapo. No desagrado meu com isso incorres. Trago, pior terás. Que lucro esperas? Se é verdade o que dizes foi meu gosto. Não mais, submissa em teu lugar sossega. Se as mãos te calmo invictas, pouco importa que te acudam do polo, os moradores. A cena, embora séria, não deixa de ser divertida pelo naturalismo que transporta para o Olimpo e com a qual qualquer audiência, tanto antes quanto agora, facilmente pode se identificar. Nessa passagem, Zeus de novo reafirma sua superioridade sobre todos os Olímpicos e desvela a profundidade de seu nus, isso é, de seu pensamento. Nem mesmo era sua esposa e, teoricamente, sua mais íntima companheira, seria capaz de entender o alcance de seus pensamentos. O modo como, no ápice de sua irritação, Zeus se dirige a Era com o vocativo daimonie, que em, grego, que em grego sempre foi um problema para os tradutores, já que a palavra daimon, apropriada pela mundivisão judaico-cristã do Novo Testamento, a aproximou dos espíritos malignos que assolariam a humanidade, os demônios, em grego, porém, daimon, cuja etimologia está ligada à ideia de destino, através da raiz indo-europeia, dividir, cortar, em Homero se refere a qualquer divindade cuja identidade, por algum motivo, se desconhece ou não se nomeia, mas que, no entanto, é responsável por uma determinada ação ou reação. Uma outra acepção é aquela de gênio pessoal que acompanha toda a vida e ações de um indivíduo e, particularmente, eu acredito que Daimonia aqui esteja empregada nessa acepção. Era está sempre vigiando os eus como um gênio tutelar ou, dependendo do ponto de vista, como diríamos, um encosto. Odorico, no entanto, opta pela acepção negativa, anacronística, e traduz o termo por ruim e maliciosa, que nesse ponto me parece muito forte. Para o de Campos iria ainda além e traduziria o vocativo por demônio de mulher, que tampouco me parece adequado. Seja como for, a deusa entende o recado. Homero continua. A olitáurea, tremente e silenciosa, volve a seu posto. Na alma a dor sopeia. Os demais carregam-se tristonhos, por consolar a brasinívia madre. Vulcano, ínclito fabro, assim começa. É praga intolerável, é os supremos, questões humanas alvoroto e sitem. Se o mal graça, os festins seu preço perdem. Ah, mãe discreta, aviso a que amacie, meu pai dileto. A repreensão de novo não nos turbe as delícias do banquete, pois, se tal se lhe antoja, o onipotente, destes assentos nos derriba a todos. Sim, com ternos obsequios ou carinhas, plácido ele nos seja. E, em tom mais baixo, duplicou com a taça, erguido oferta. Paciente, cara mãe, sufoco a nojo. Estes olhos batida, ah, não te vejam. meus ele e meu pesar, que prestariam? Contra o fulminador árduo é lutarmos. Não acorrer te uma vez, do pé travado, precipitou-me do limiar divino. Toda a noite rolei na minha cidade. menos posto o sol, fui Teresânime, E os cintos, ao cair, me agasalharam. A cena do convívio divino está em clara oposição à da Assembleia dos Aqueus. Aqui, Eres não vinga, e os assuntos humanos não são, ou são apenas até certo ponto, capazes de estragar a eterna beatitude em que os deuses vivem. A fala de Festo, autoderrogatória, evoca, por oposição, a de Tercites, já logo no canto 2, que vamos ver em seguida. Em ambos os casos, a deficiência física é motivo de caixinada, como o Odorico traduz. A diferença é que aqui ela é motivada pelo próprio Festo, ao passo que lá é fruto de uma humilhação imposta por um mais forte, Odisseu, a um mais fraco, Tercites. Na verdade, ainda que usamos muitas histórias de violência passada de Zeus contra os outros olímpios, ou ameaças de violência feitas pelo próprio Zeus no poema contra uh, os olímpios, uh, nem aquelas se repetem, nem essas se cumprem jamais em toda a Ilíada. Dentro da carneficina que é esse poema, a vida dos deuses oferece sempre um contraponto àquela dos mortais. Logo, a harmonia retorna ao convívio dos olímpios e é com uma imagem totalmente oposta àquela com que o poema começa, que ele, tendo serguido ao comioso olimpo, agora se encerra. Sorrindo, a clara ideia o copo aceita. Pela destra em redor, seu filho aos numes, da cratera entornava o doce néctar. Os beatos celícolas romperam numa infinita caixinada, quando, vulcano a escancear, se as afamava. É já tarde. E regalam-se os convivas de iguais porções de opíparos manjares. Tange na lira a apolo, e as musas cantam com suave cadência e melodia. Desde que a diurna luz desaparece, desencostados cada qual procura Seu domicílio no esplendente alcázar. Do coxo mestre, fábrica estupenda, o fulgurante olímpio ao touro sobe, Onde usa o meigo sono acometê-lo. Dorme-lhe em braços, aure trone juno. Então é isso, pessoal. Com isso chegamos à leitura e comentário do primeiro canto da Ilíada, Amênes de Aquiles. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha e de se inscrever no canal, clicando no sininho, para ser notificado sempre que houver um novo vídeo. Boa semana para vocês, cuidem-se e até semana que vem. Tchau, tchau.